Oh, Just looking at you. Uh... What the fuck? What you doing, man? What you doing, man? I kid, I kid. <risos> Quando passo na rua, muito apesado. Espera. O que é que passas para o outro lado? Hum. É de eu estar a arrojar o meu manto arrojado Ou é da forma como eu ando manco despreocupado Coroas não me servem, os chifres incomodam E nas minhas costas estão os monstros que sobram Tudo a descascar cebolas, tu vais ver como choram Em vez de dor nos dedos, eu tenho dedos que douram Boy, eu deslizo, flow é segway Se tu deslizas és princesa, nunca serás rei Mas podes ser travesti, eu apoio quem é gay Só que falaste dos meus cabelos, nah, no way Valero como uma estrela no passeio de Hollywood e há um mês que não janto em casa but it's all good névoa no meu estudo panorama neighborhood Tós tinhas com caviar tô a aviar com o meu putz. essa Toma. forma como cantam eu sei muito é pesado mas eu acho que só deviam Esquece, boy. muito é pesado não eu ia só dizer Isto é... muito é pesado bem-vindos ao underground um sound muito, muito pesado. pesado quando passo na rua oh, yeah. muito é pesado espera por que é que passas para o outro lado não tropeces boy, tu tem cuidado Esse fardo que carregas pode ser muito pesado. Mas olha lá, tudo quer vir com o trap Mas quê? Estão a tentar abolir o nosso rap Eu sei, é difícil ser um storyteller fat Vivemos na época dos MCs da internet Muitos nunca foram conhecidos pelo talento Olharam a quem podia dar maior rendimento Pergunta se é este o rap com que eu aprendo Não, sei a diferença entre amor e o meu sustento Mas eu vou lendo, não fico parado no tempo se vou vendo tudo igual, perguntas porque é que eu tento Porque ah, penso que é normal ser tão boss no um talento Já que eu posso yeah. quando entro, há erros que eu não cometo Essa BRS. forma como cantam eu sei. É muito pesado Mas eu acho que só deviam Esquece boy Muito apesado Não, eu ia só dizer Isto é? Muito pesado Bem-vindos ao underground Um sound muito apesado Essa forma como cantam Eu sei Muito pesado Mas eu acho que só deviam Esquece boy Muito apesado Não, eu ia só dizer que Isto é? Muito é. pesado Bem-vindos ao underground Um sound muito Dá um muito apesado. Estamos no palco, o people Paddy e curte. Não a dar saltos como o Crash Baddy Cut Tratem-me de pedicure, já sabem, sou Elifoot. <risos> e eu sou tão bom que tenho medo com o Nelly Kill Billy e o Mick Mill, milk me. Mil, milis, can you feel me? Boys, can you feel me? Hill Billy, chill, chill no suco da Billy. Se eles vêm num surto no nu, num canto de lilies. Pissa em lava, pôr a pizza numa dave. Oh. Eu podia continuar. Uh. A vibe, that's enough. A roupa sempre nuve. Olha para minha glove. Como é que não sento love? Tô muito a buff Buff puff A sala é cheia mas só cheira a minha stuff Good God Aqui manos não fazem bluff Blood no meu money vem ver o que é ser tough